Acho que eu esqueci que eu tinha que sair hoje. E agora? O que é que eu faço com esse cabelo? Já sei! Vem comigo! Primeiro, vamos tentar aqui um penteadinho bem simples. Eu vou pegar essa bandana, vou dobrar ela todinha, assim... E aí, vou jogar meu cabelo todo pra frente e amarrar a bandana em cima, assim. Eu não tô afim de usar ele hoje, eu acho que vou tentar outro. Vou segurar firme o meu cabelo e virar um pouco a banana pro lado. Assim. Agora eu vou jogar meu cabelo todo pro lado e pronto. Pronto. Eu amei esse penteado e eu amo usar ele, mas eu acho que tá faltando alguma coisa, ainda não é esse. Vou pegar uma xuxinha de cabelo, não sei como que chama aí, aqui é xuxinha, tá, meninas? <risos> Vou jogar meu cabelo todo pra frente e prender o meu cabelinho no topo da cabeça, assim. Agora eu vou separar uma mecha e cobrir essa Xuxa. Em seguida, eu vou pegar a minha bandana. E eu gosto de amarrar ela assim mesmo em formato triangular. Acho que dá um, um certo charme. <risos> e aí eu vou prender a bandana normalmente como eu prendo das outras vezes. Eu acho que ainda não é esse. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou prender essas duas, esses dois ladinhos do penteado aqui atrás na nuca. Assim. Pronto! Fiz um coque e eu amo usar coque, gente. Eu acho muito lindo. Hum, mas ainda não é esse. Eu acho que eu já sei o que é que eu quero. Esse topinho da cabeça, eu vou jogar ele todo pra frente e amarrar a bandana bem em cima, dessa forma. ajustando a parte da frente, né? Eu vou dando uma puxadinha pro coque e deixando só a frente como se fosse uma franjinha. Esses ladinhos que sobraram é só você puxar pra trás e prender com grampo. Prontinho! esse que eu vou usar. <risos> então é isso, gente. Grande beijo. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!